Se você não sabe o que é uma Mystery Box, é basicamente essas caixas por assinatura que você assina e ganha uma coisa surpresa que você teoricamente não sabe quando você assinou. E essa Mystery Box, ela já é focada mais para livros nacionais e também Young adults, que são esses livros, como já o nome diz, jovem e adultos, que é tanto jovenzinhos quanto adultos vão gostar de ler o clube é uma assinatura mensal e por mês você vai ganhar diversas coisas como uma camisa, o livro escolhido, você vai ganhar também uma revistinha se for o seu aniversário você vai ganhar um presente de aniversário olha que maravilhoso, além também de alguns brindes temáticos do livro que foi escolhido, e o mais legal é que todo mês um booktuber ou blogueiro vai escolher qual é o livro daquele determinado mês, e eu tive a honra de ser o primeiro curador desse clube, e eu já escolhi meu livro o livro é maravilhoso eu não posso dar spoiler, então vocês vão ter que assinar o clube para descobrir qual é o livro que eu escolhi e vocês não vão se arrepender, porque o livro é muito, muito, muito legal, se você for aqui na descrição e se inscrever pelo link que eu vou deixar, você ainda ganha 10% de desconto nessa primeira caixa que eu escolhi, então assim, vão lá vão dar essa força para o clube Alfarrável, que vai ser muito incrível e é isso, com certeza quando eu receber a minha caixa, eu vou fazer unboxing aqui no canal, pra você que não comprou, fica com a famosa inveja e é isso, se você gostou desse vídeo deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, também siga o clube em todas as redes sociais para vocês ficarem acompanhando toda a atualização dos meses e é isso, nos vemos no próximo vídeo tchau